O fim vem, já é chegada a última hora e ela não tarda em chegar. Muitos estão sob aviso, mas mesmo assim não vigiam e nem permanecem debaixo da santa vontade de Deus. O qual nos deu seu Filho como único e suficiente caminho para a entrada do seu reino eterno e santo. Jesus Cristo, com seu grande amor, Veio ao mundo cumprir o propósito que dele já estava escrito na lei e pelos profetas. Esteve entre os homens, mesmo que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:6 ao 8. E manifestado o Senhor Deus, o seu grande ato de amor e misericórdia para conosco, nos deu, através do poderoso e santo sangue de Jesus Cristo, a remissão dos pecados, e também através do seu sacrifício, a autoridade para vencermos a iniquidade que assola o mundo... Como todos podemos ver agora, não há um só lugar em que você possa passar sem enxergar de alguma forma o pecado, a falta de temência ao juízo de Deus e os frutos maléficos da carne e seus desejos que nos afastam da santidade de Deus. Sede santos, porque eu sou santo, está escrito assim diz o Senhor. 1 Pedro 1,16 santos para que possamos andar fielmente diante dele e seus caminhos, assim amontoando tesouros no céu, para que possamos ter acesso ao reino santo do Senhor, sempre com espírito humilde, pois há muitos que se deixaram levar pela autossuficiência e acabam mais se parecendo com aquele fariseu de quem falou o Senhor, nosso Salvador, na parábola que se justificava a si mesmo, mas não era justificado diante de Deus. Pois aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas 14:11. Antes devemos nos humilhar diante da potente mão de Deus, em nossas orações pedindo misericórdia e confessando de coração puro, pois nada podemos esconder diante do Senhor confessar nossas iniquidades para que possamos ser justificados pelo arrependimento e remissão dos pecados pelo sangue de Jesus. A santidade vem através da obediência, da fé, que vem através de ouvir a palavra de Deus. Por isso é bom não só para nosso entendimento e conhecimento, mas para acrescentarmos em fé. Estamos sempre lendo a santa palavra do Senhor e também outros fatores importantes dos quais eu queria destacar o ato de orar. Sim, a santidade também se constrói com oração, pois o homem que peca para de orar, mas o homem que ora para de pecar. Leonardo Rivenhill. Buscar maior intimidade com o Senhor, procurar entender aos anseios do Coração do Altíssimo, compreender a vontade do Deus vivo. E eu não acredito na oração como um escudo, mas sim para ser usada como uma arma poderosíssima para todos os que temem ao Senhor, mas muitos não oram quanto deveriam. Alguns dos que se dizem servos do Altíssimo, nem sequer oram e buscam a Ele. As Escrituras estão repletas de pessoas de constante oração. Jesus Cristo é exemplo. O Filho de Deus, aquele que conhecia mais do que ninguém, o Pai, estava constantemente em oração. Há várias passagens em que está escrito que Ele se retirava para orar e ali passava noites, várias horas, prostrado diante de Deus, do Deus Onipotente. Se o Filho, com toda a sua glória, zelava por esse sublime ato, será que nós não deveríamos refletir sobre como está a nossa vida de oração? Esta falta de zelo de alguns pode formular em suas mentes o comodismo e o engano próprio, não estando enganando a ninguém, nem a Deus o que é impossível, mas a si próprio, pois se tem por servos de Deus, mas não há sequer uma hora determinada no seu dia para se humilhar e buscar a presença do Senhor, porque as coisas deste mundo vêm na frente dos compromissos com Deus, andam mais ociosos a buscar a solução para os problemas daquilo que é vão e esquecem do que é eterno. Do trabalho de atrair almas de atrair almas oprimidas, mas nenhum esforço faz. Afinal, ver o bombeiro parado e inércio enquanto sabe que existe alguém precisando de socorro, queimando em chamas, não lhe é absurdo algum. É isso que eles estão fazendo, contemplando as almas perdidas caído no abismo, pois estão mais preocupadas com as coisas fúteis, na maioria coisas materiais, bênçãos, terrenas e assim testemunham, pode ser que não em palavras, mas com suas ações, contra tudo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou e veio trazer e traz ao nosso conhecimento. O grande dia, o qual nunca houve e nem jamais haverá sobre a face da terra, vem e não tarda, o fim vem, e quase ninguém teme o julgamento de Deus, mas aí você pode replicar enquanto escuta, mas por que você diz quase ninguém? Eu respondo assim, poucos há que temem, a maioria não teme verdadeiramente porque se temesse para valer, não estariam como parasitas espirituais, esperando conquistar o reino dos céus sem o mínimo de esforço, o reino dos céus é tomado à força, se temêssemos, oraríamos mais, buscaríamos mais a Deus, jejuaríamos mais, mas será que quando o Senhor voltar, achará verdadeiramente fé na terra? Satanás plantou joio em meio à seara do Senhor, e muitos só glorificam a Deus com seus lábios, mas testemunham contra o Senhor com suas obras, afinal não, não pode dar figo no pé de abrolhos, nem árvore boa dá maus frutos e vice-versa pelos seus frutos a conhecereis, se tem por servos de Deus. Mas isso na maioria das vezes só dentro das congregações, enquanto ouvem ali a palavra de Deus e depois dali se portam e agem como qualquer outro incrédulo e fariseu, assim testificam com seus frutos maus a quem realmente seguem. Porque está escrito, os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos 2:13). Todo homem, pois, que escuta essas palavras e as pratica, eu o comparo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram contra aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, eu, eu o comparo ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e desceu a chuva e correm os rios e assopram os ventos e combatem aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. Mateus 7, 24 ao 27 Que nós venhamos a amar e amar mais ao nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Criador, assim sendo crucificados para este mundo, Morremos com Cristo porque, de certo, se com Ele morremos, certamente com Ele reinaremos. Eu desejo com toda sinceridade que todas essas palavras sejam como espada de dois gumes que tenha penetrado no mais profundo do seu coração, purificando e edificando a sua vida através do poder do Espírito Santo, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que essas palavras não sejam só letras, mas espírito e vida para você.